Fala meus amigos, como vocês viram, viemos da Bahia, passamos por São Paulo e chegamos aqui em Recife, vamos ministrar hoje uma semana de um curso super especial para uma turma aqui na CELP Energia. Vamos fazer toda a captação de imagens, tanto termais como imagens com zoom, justamente para gerar todo o relatório e claro, um relatório respaldado, recheado de checklist, ideal para você que pilota drone. Choveu muito aqui em Recife, pessoal, mas, claro, a gente não deixou de administrar esse conteúdo. O conteúdo foi repassado, com toda a qualidade, com todo o esmero que a Drone Garagem tem com todos os nossos alunos. E, claro, se você quer aprender a fazer linha de transmissão, inspeção com zoom e inspeção termal, entre em contato com a Drone Garagem que a gente tem um curso muito especial para você. E não se esquece, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube e no Instagram. Acompanhe a gente. Valeu, pessoal! We'll <laughs> be